Algo que eu costumava fazer bastante aqui no canal era procurar inventários de colecionadores, principalmente da China, e mostrar pra vocês item por item, inventários milionários, que às vezes passavam de 10 milhões de reais. E na moral, eu tava com vontade de fazer isso, tava com saudade, e eu analisei um inventário, a gente já percebe logo de cara que é um colecionador chinês, simplesmente pelas moças aí, né, de anime no background dele, tudo tá escrito em chinês. Tipo assim, dá pra ver que é um colecionador um gamer, né, o cara joga bastante Dota, joga bastante CS, mas eu caí nesse inventário, na verdade por causa de uma das skins que ele Possui, que é a Vulcan com 4 Titans, Eu sempre vou atrás de caras que estão com Vulgas 4 Titans porque eu quero saber do mercado dessa skin. Como eu tenho uma idêntica a essa, né? Mesmo Float, também Star track Na hora que eu vi que ela mudou de mãos e foi para outro inventário, eu fiquei curioso porque eu queria saber o preço. Mas assim, tem alguns colecionadores chineses que não é fácil de conversar. Se esse cara aqui me adicionar, seria sorte. Porque geralmente colecionadores chineses que tem poucos amigos e tal, eles são bem fechados, não gostam muito de aceitar convites. Mas a gente pode até tentar. O fato é que essa skin veio parar no inventário dele há 8 dias atrás e eu acredito que possa ter sido vendida.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 então, tipo assim, olhei essa skin aqui 150 mil dólares, que nem tá contando No total que a minha extensão pega Pro inventário dele, tá dando 1 milhão e 100 mil dólares 5 milhões e 840 mil reais é. Sem contar os 800 mil da Vulca. Na hora que eu vi isso aqui, eu já sabia que o inventário Era muito valioso, é um inventário que Provavelmente chega a 7 ou 8 milhões de reais São 13 páginas de itens, é muita coisa Mas, tipo assim, esse cara tem Mano, algo que eu acho que ninguém tem Ele tem 8 dos adesivos mais caros do mundo Ele tem 4 iBuyPowers, um adesivo que tá valendo 50 mil dólares, e ele tem 4 Titans. O adesivo tá valendo 55 mil dólares. É muita grana. A gente tá falando aí desses oito adesivos, cerca de 2 milhões e 100 mil reais. Só os quatro Powers e os quatro Titans. Mano, é muita grana. Além disso, tem outro adesivo solto que ele também tem, que é o Vox. Também tem quatro. E hoje, esse kit de Vox aqui tá valendo 100 mil dólares. Ou então, 520 mil reais pra gente. Pra terminar a coleção de adesivos soltos dele, ele também tem um navio. Tá custando 50 mil reais um desses. E como a gente pode ver no inventário dele, ele tem cinco, né? Então, 250 mil reais em navio. Holográfico, tem mais uns outros adesivos Tipo o Dignitas, um adesivo aí de uns 15 mil dólares, realmente esse preço aqui tá certinho Cara, é um inventário absurdo, temos aí Quase 3 milhões de reais de adesivos soltos E temos skins, hein, velho, eu vou direto nelas Porque é muito skin, velho, além da vulga com 4 Tartas, ele tem essa White Lotus com 4 Eye by Powers, é skin de quase 1 milhão de reais É tipo assim, lendária, é única Aí pra combinar ele tem Glock Fade com 4 Eye by Powers, que inventário ridículo, pelo amor de Deus Essa skin aqui, pelo menos uns 200 mil Reais nos dias de hoje aí, aí ele tem Uma P90 com 4 Powers Powers, que que é isso aqui, cara? Falando da coleçãozinha de Titan dele, além dessa vulca maravilhosa, ele está com Essa Dragon Lore com quatro Titans.00. Estão olhando pra um milhão de reais. Ah, basicamente O preço dessa skin aqui, velho, é muito Cara mesmo. Além de ser ter inventário dele Algumas coisas que estão subindo muito de preço Um dos itens é esse Hops Gold De Krakow 2017. Esse adesivo Já estava tá dando 20 mil reais. E ele tá Subindo demais, cara. Ele tem quatro dele, né? Só pra falar. E ele realmente é um bom investidor Ele tá investindo também no Vox 4. 2015, um adesivo de mil dólares Mas que tem muito potencial pra dobrar de preço Tem muitos itens aqui Right. high -tier. vamos ver as Faquinhas dele, ela tem uma butterfly Emerald, butterfly safira Aqui estão as duas facas Doppler, das mais caras De todas né mano, e ele também coleciona Blue jam, ele tem o palitinho azul Estileto blue jam, um dos melhores patterns Do mundo, quase 100% blue jam Skeleton, 403 É o melhor pattern do mundo Tá aqui uma faca de mais de 100 mil dólares Eu lembro quando essa faca foi vendida, ela foi vendida Exatamente por 100 mil dólares, hoje vale mais é, meus amigos, esse inventário aqui é insano. Faquei de meia milha. Ó oh, as luvas, eu não tinha nem prestado atenção, né? Mas também temos luvas. Maluco tem todas as luvas do CSGO. Caraca, Kingsnake, Superconductor, Pandora, Vice. Meu amigo. Mais uma porrada de facas Tem muitas facas no inventário dele, então eu vou só mostrar agora Todas de uma vez Galera, tô pra dizer pra vocês que esse inventário deve valer uns 10 milhões de reais Olha essa página de adesivos Fiz uma conta por baixo Essa página tá dando 3 milhões de reais Aí, tipo assim, temos essas três skins Que só elas juntas já dão pelo menos 2 milhões e meio de reais E detalhe, a minha extensão aqui é não tá conseguindo Pegar o preço dessas skins Pro valor total do inventário, né Então tava dando 5 milhões e 800 mil Sem o valor dessas três skins é um inventário de pelo menos 8 milhões de reais, galera Nossa, tem mais coisa Caraca, mano Eu não tinha visto isso O cara tem uma das skins Eu mais achei louca M4 Stream, 4 Vox Isso aqui estaria valendo uns 300, 400 mil reais que o Vox acabou de subir muito de preço Olha o que mais que tem, que louco Eu tinha uma parecida, só que era um Hyper Power aqui, cara finalmente eu gostaria de ter uma dessa aí no futuro Um Titan Ele tem duas Uma com o Titan no lugar Outra com o Titan no outro, né? Pra ele usar que ele tiver a fim Esse inventário não acaba nunca, velho Pelo amor de Deus Ele tem mais um draft que foi feito esse ano foi... Foi essa AK com 4 dignitas holográficos Esse inventário chega em 10 milhões de reais, cara Galera, acho que eu descobri, tipo assim Um colecionador, que eu ainda não tinha dado uma olhada No inventário dele, mas tá entre os maiores Colecionadores de skins do mundo E ele tem essa AWP aqui Eu não tinha nem visto, Alp de meio milhão de reais Caraca, e pra combinar com a op tem a m 4 O que tá acontecendo, velho? Mano, o cara tem muitas skins, tem muitos adesivos aplicados Eu não sei vocês, mas eu dei uma bugada Com o inventário desse colecionador, e agora Vendo novamente todas essas skins Eu acho que o inventário dele tem mais de 10 mil milhões de reais em itens de CS. Bom, se você ficou em choque igual eu, deixa um like aí nesse vídeo, mano. Eu acho que esse inventário tá muito cabuloso. Será que ele vai decidir colar esses adesivos um dia e fazer novos crafts e mudar o preço dos itens? Porque ele pode realmente manipular o mercado. Vamos continuar acompanhando esses colecionadores chineses aí. Ontem eu postei um vídeo do colecionador chinês que colou três adesivos. Vai lá assistir se você não viu. A gente se vê na próxima. Tamo junto, galera. Falou!